E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Vitor Pinheiro. E aí, galera, belezinha? Sou o professor Thiago Sagatti e esse é o nosso canal Café com Linguagem. Ah. É isso aí. Hoje a gente vai falar de novo com vocês aí sobre a redação do Enem, a bendita redação do Enem. Então, é isso aí, porque semana que vem já é a é é prova, né? É isso aí, semana que vem já é a prova, hein, galera? Então, Dia 5 de novembro. 5 de novembro. Então, fique esperto, se liga na aula, que daqui a pouco a gente vai dar umas super dicas pra vocês, beleza? fala para o pessoal aí, é, os corretores, né, os professores, quando eles vão corrigir as redações do Enem, o que, que eles observam, o que, que eles têm que julgar na redação do Enem? É isso aí, Vitor. A galera né, tem que ficar bem atenta ao seguinte, o Enem, ele avalia cinco competências, eles querem saber se vocês têm a capacidade, se vocês têm a habilidade de trabalhar, cinco competências. O Enem, na verdade, ele é todo dividido em cinco, cinco frentes, né? E a, a, redação, a redação é uma dessas ontem. frentes. E a redação é dividida em cinco, cinco competências, né? É, essas cinco competências, elas vão justamente demonstrar se o aluno tem o domínio da língua portuguesa para poder estruturar bem suas ideias, argumentar bem sobre aquele assunto que eles vão trazer Entendi. como tema da redação daquele ano. Entendi, né? E eu acho que é interessante a gente começar, então, logo da primeira. É isso aí. Né? É. Então, vamos lá, pessoal. A primeira competência. A competência 1. Um. Qual é a competência 1? Um? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Oh, beleza. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente teve uma aula aqui no canal que a gente falou sobre a, a variação linguística, né? Então a gente deu uma, uma pincelada, falou sobre o que era a norma culta, aquele uh, o linguajar mais vulgar, mais coloquial. Então a gente falou um pouquinho disso. Se você não assistiu, volta aí um pouquinho nas aulas aí no nosso canal que a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? A gente fala um pouquinho sobre a norma culta, né? E essa norma culta, pessoal, é a que é cobrada na redação no Enem, tá bom? Então quando vocês forem escrever a redação de vocês, nada de colocar gíria, nada de colocar palavrão, procurem usar corretamente as normas, então a regência, concordância, uso da crase, do acento grave, que a gente também já teve uma aula aqui sobre isso, né Tiago? É, a, se, a separação silábica, por exemplo, você terminou, você terminou ali uma, terminou a linha, vai terminar a linha... E aquela palavra vai ficar no meio da palavra, então às vezes tem um dígrafo ali você não sabe separar corretamente o dígrafo. Então preste atenção nisso, tá bom? Separe corretamente a palavra de modo que ela termine aqui na sílaba correta e reinicie na linha abaixo na sílaba correta, tá bom? Prestem atenção quanto a isso. O que mais que a gente pode falar sobre é, isso? É muito importante ficar muito atento a isso, né? Lembrando que nós já falamos na aula de variações linguísticas, né? A língua portuguesa tem certo e tem errado, né? Aliás, na verdade a gente não pode sim, dizer dessa sim. maneira. É, porque tudo aquilo que nós usamos na língua oral, né? Por exemplo, aqui no nosso bate-papo, bate a gente pode usar uma língua oral informal sem problema nenhum. Sem problema nenhum Essa aula é pra vocês ficarem atentos sobre a redação. Tiago, pra, pra existe, eu posso escrever é. na minha redação. Na verdade não. Você não vai colocar porque eles querem o domínio da norma culta na então, língua. Então escreva para... Tá bom, pessoal? O pra existe, isso. não quer dizer que ele não exista, mas na, na redação você deve usar o para é, e não o pra. Em, algumas, em algumas regiões do Brasil, em é, algumas cidades, por exemplo, é, Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum você ouvir é, alguns cariocas falando pá. Ah, eu, vou, eu trouxe isso aqui pá, você, eu trouxe isso aqui para tu, entendeu? É, isso, isso é comum, pessoal, isso é da região. Eu não estou aqui para dizer que o cara lá tá falando errado, é da região, eles falam daquela maneira. Só que você que está assistindo aí não vai escrever pa, não, vai escrever, não, não escreva pra, escreva para, tá bom? Porque isso é, é, é a norma culta, a norma culta está sendo cobrada na sua redação. É, outra coisa que o professor também vai fazer, é, um exemplo aqui, o uso do acento grave, né? a crase, por exemplo. É, você escreveu introdução, escreveu desenvolvimento, escreveu a conclusão, tudo certinho e tal, e no meio da sua redação, várias vezes na sua redação, é, houve a necessidade de você colocar o acento grave Então, na, é, na introdução Você esqueceu de colocar o acento grave No desenvolvimento Que são dois, às vezes três parágrafos Você também deu mole E não colocou o acento grave Na conclusão, você foi lá também Deu mole e não colocou o acento grave Eu que estou corrigindo a sua redação Vou olhar Pô, O cara não colocou crase Não colocou o acento grave em Nenhuma das, das, das ocasiões aqui Ele vai perder ponto nisso aí, pessoal Agora, não quer dizer que é, em cinco ocasiões, uma delas eu esqueci de colocar, uma delas né Thiago, uma delas eu esqueci de colocar um acento grave. Pô, o avaliador não vai me julgar só por causa disso, ele vai imaginar o quê? Pô, o cara deve ter esquecido aqui, deu mole e esqueceu de colocar um acento grave. É isso aí, até dois desvios eles não vão te até, apenalizar, até até dois, até dois, desvios, okay? a partir do terceiro já vai entrar como recorrência e aí você vai começar a perder é. pontos né. E aí olha só que interessante né, eles vão poder te dar pontos. 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos. Então o aluno que tirou 200 pontos teve ali no máximo esses dois desvios porque afinal de contas somos humanos uhum. ok? e por ser humano podemos esquecer um acento, esquecer uma vírgula passar despercebido isso pode ocorrer isso pode acontecer <risos> sem problema nenhum somos humanos né? Eles não, os corretores não querem um texto intacto sem, sem nenhum tipo de desvio se acontecer Fito. Nota 1200 pontos ainda competência 1, um. mas não quer dizer que todo texto é. todos os textos que vão ter né, nota 1.000 não vão apresentar nenhum desvio, é isso aí. pode ocorrer. O que pode ocorrer, pessoal, é alguma situação dessa, como a gente está falando, passar despercebida. O que não pode é você que vai fazer a redação estar desapercebido, não pode estar despreparado para fazer a prova, beleza? Então prepare-se, escreva corretamente, use a concordância corretamente, regência corretamente, Regência, quem não entende um pouquinho sobre crase, dê uma olhada em regência porque também é muito importante, tá bom? Então, pessoal, a norma culta é, é, é a primeira situação que o, o professor vai avaliar a redação de vocês, tá bom? Por isso que é fundamental o rascunho. É. Porque, justamente, porque justamente. no rascunho você escreve da maneira que vê a sua mente. Beleza. E daí na hora de passar a língua é você mesmo. consegue fazer uma é leitura. Mesmo. Aí você vai. Opa, aqui eu esqueci, quase que eu ia esquecer o um acento tá. grave. Aí você vai lá e bota o um acento grave e colocar. Letras maiúsculas e minúsculas é muito importante você saber usar isso também. Tá? É, é, é fundamental isso. Então você colocou lá um órgão, né? É, secretaria Casa Civil. Casa Civil. É... Ministério da Cultura, com letra minúscula. Cara, isso vai te dar. vai, vai, vai tirar muito ponto seu, ok? Ah. Então é importante você saber a diferen, diferenciar letra maiúscula e letra, letra minúscula. É muito interessante também falar nessa, nessa competência aqui sobre as letras, né? sobre o uh. tipo de letra. Ah, minha letra é feia. É legível? Beleza, sem problema algum. Minha letra é feia e quase ilegível Aí ah, é um problema. Aí ah, é um problema. <risos> Porque letra ilegível torna seu texto passível de ser é. zerado eu não okay. posso corrigir uma coisa que eu não, não consigo ler, entendeu? É, é isso que vocês têm que ter em mente. É, minha letra é feia, mas as pessoas que vão ler, o, o corretor, o professor que vai ler minha redação, ele consegue entender o que eu escrevi? Se ele conseguir entender, beleza, se não conseguir, aí é um problema para você. Beleza? Beleza. Então, competência 1, um, domínio da norma culta. É isso okay? aí. E agora vamos para competência número 2. Competência 2, compreender a proposta de redação... E aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Vitor, é muito legal que os alunos acabam perguntando o que é esse texto em prosa. Eles acham que é um diálogo. <risos> é. Então, é um texto cheio de, de, de... travessões, ah. como se fosse um diálogo. Não, galera, o um texto em prosa é um texto escrito em parágrafos. Sim. E lembrando que o texto dissertativo tem que ter, no mínimo, quatro parágrafos. Eu, eu já gosto de falar para os meus alunos o seguinte: é, a gente ouve muito falar ah, texto em, em prosa e verso. É só vocês imaginarem. Vocês já viram algum texto escrito em, em forma de verso? Versos, né? Em versos com parágrafos? Não tem parágrafo. Né? Ele tem as estrofes, tudo certinho, milimetricamente ali correto. Um verso é isso. Não sendo isso aí, pessoal, já me bota na cabeça: opa, não é verso, então é prosa. Agora. Prosa é o que o Thiago falou, não necessariamente tem diálogo, tá? Até porque a redação que é cobrada no Enem é uma. dissertação argumentativa. Argumentativa, tá bom? Não é bate-papo. Beleza? Bom, então aqui nós vimos que são vários elementos que temos que prestar atenção. Primeiro, em relação à estrutura do texto. Então, um texto em prosa, uma dissertação argumentativa. Parágrafos. No um mínimo quatro. Isso. Okay. Um de introdução, dois de argumentos e um de conclusão. É muito importante ficar atento a isso O segundo elemento que a gente vai analisar É sobre a, a relação, né, os domínios das várias áreas do conhecimento É muito importante você ficar, estar atento a isso Tem gente que acredita que colocar frases de filósofos Colocar frases, é, trechos de livros é, Situações né, ou, ou pedaços de filmes, cenas de filmes Como se fossem é, é, domínio da, de outra área do conhecimento Isso não é para deixar claro, para deixar bem, bem específico para o corretor que isso realmente é um domínio de outra área do conhecimento, coloca lá, a filosofia, segundo o filósofo, na biologia, na cena do filme e tal, ou seja, você deixa claro para ele que uhum. aquilo vem de outra área do conhecimento que não é a língua portuguesa, que foge ali daquele mundinho só Sim. da língua portuguesa, vem de outra área. Então é fundamental isso. E, e, e sejam verdadeiros, né? Não adianta nada. Segundo o filósofo, aí inventa o nome de um filósofo, que disse tal coisa. É, aqui a gente pode usar a filosofia. Não ah. Lembra o nome do filósofo? Não precisa inventar. Você sabe que ele fa... algum filósofo falou aquilo, sabe que aquela frase existe. Aham. Nossa, mas vou colocar aqui. É... é uma frase de tal filósofo, não lembro o nome dele, vou falar que é de outro. Não faça isso. Tá? Na filosofia... Isso simples Pronto. simples é alguém da filosofia mostrou o demônio hum. de outra área e não tá mentindo é. não tá mentindo hum. beleza é, depois nós temos que falar sobre as áreas do conhecimento é, a, a estrutura do texto dissertativo argumentativo e o tema da redação a proposta de redação teve muita gente que nos últimos anos aí teve problemas né com o tema da redação é, no ano passado né? Se você perguntar para a maioria das pessoas, vão dizer que o tema ano passado foi com relação à intolerância religiosa O tema não foi esse O tema da redação do passado foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil Ou seja, o seu texto tinha que demonstrar tudo isso Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, no Brasil. tá então, você não podia só pincelar um desses, desses itens Você tinha que falar sobre todos esses itens você só dá uma pincelada, você acaba perdendo ponto nessa competência 2. No ano retrasado, ah foi violência contra a mulher. Não, foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, é muito importante ficar atento já, a isso. Já estava falando que a violência existe, só que ele estava falando nós oh, estão persistindo nisso. E é contra a mulher. A gente sabe que a violência acontece em todos os sim, meios, em sim. todas as pessoas. Porém, naquele ano, eles estavam pedindo da violência contra, contra a, a, mulher. a mulher. Então, é muito importante ficar atento a isso. Então, a hora, a hora que você... Começar seu texto lá na redação, chegar no dia lá, no dia 5 de novembro, pegar seu texto, pegar sua redação, na sua prova, bater o olho no tema e ficar atento a isso. Qual é a frase? O que eles estão pedindo? Entender realmente qual é a proposta, é. qual vai ser o problema que eles vão apresentar para vocês, que deve, você deve tentar apresentar é. uma proposta de intervenção para isso. Se for possível, pessoal, é, grifem palavras-chave do tema. É como o Thiago falou, é violência contra quem? Contra a mulher. Então grifem lá, é violência contra a mulher. Onde que é essa violência? Opa, é no Brasil. Opa, circula ali. Então, é, é, e a persistência, né? Persistência, persistência, né? Persistência, violência contra a mulher no Brasil. Grife isso aí. Você já, a mente de vocês já está focada nisso aí para não fugir desse tema. Não fugir disso aí. Os argumentos de vocês vão ser em cima disso aí, tá bom? Beleza? Competência 3. Vamos lá. Competência 3 aí, vamos lá. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Coerência, ok? É aqui que você vai ser coerente. Você vai usar uma tese, você vai ter uma afirmação, você vai argumentar, você vai mostrar ali é, informações que vão sustentar a sua tese vão defender, que vão é, deixar o seu ponto de vista como sendo a sua verdade absoluta. A minha verdade absoluta é aquela ali, pessoal. Então não adianta nada eu começar a minha introdução, começar a minha redação, vou falar sobre a minha introdução, vou começar a minha introdução, e eu começar falando de uma coisa e lá na minha conclusão eu fechar a minha redação dizendo totalmente o contrário, totalmente o oposto. Não adianta eu começar a falar que... Sou a favor de uma coisa, vou usar meus argumentos e no final eu, eu, eu passar para o leitor, para o corretor, que eu sou contra. Pô, tem alguma coisa errada aí. Sabe aquela, eu costumo falar também, Thiago, para as pessoas, uma é lance da incoerência é você falar algumas coisas e você agir de forma diferente. Você é incoerente quando você faz isso. Você prega alguma coisa, você prega a justiça, muitas vezes as pessoas são cristãs, ah, eu sou cristão, isso aqui é um exemplo, eu não quero ofender ninguém, religião de ninguém, tá? Mas muitas vezes as pessoas pregam assim, ah, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí quando pega alguém roubando na rua alguma coisa, o cara vai lá e quer linchar o cara com quem roubou. Isso é a atitude de um cristão, para quem se diz ser cristão? Não é, a pessoa é incoerente, a pessoa está sendo mentirosa, a pessoa fala uma coisa, mas faz outra. É a mesma coisa da redação, pessoal. Não adianta nada você usar o argumento para tentar provar uma coisa e no final você dizer totalmente o contrário. É isso aí. Então, precisa ter coerência. O texto tem que ter coerência. Na competência 3, então, é justamente isso. E como é que você vai ter essa coerência? Usando argumentos. E quais são esses argumentos? Dados estatísticos, fatos... Dados estatísticos corretos, sim. né? Por isso que é importante ser verdadeiro. Sim, é isso? sim. E onde é que você consegue isso? Através, de leitura. Através tem que de leitura. Tem que ler, tem que ler. muita leitura. É, às vezes, às vezes né, algumas informações, alguns dados que podem ser usados como argumentos estão no, nos próprios textos motivadores. Sim, sim, né, é. Então você pode usar aquilo, você não pode copiar. Tá? Então copiar trechos inteiros lá da, da, da, dos textos motivadores, dos textos. Uhum. eles... Isso vai fazer com que você perca ponto. A gente, na a gente comentou isso aí na, na, na, na, na outra aula. Na outra aula sobre a redação do Enem, a gente comentou isso aí, aquela coisa do copia e cola. Eu até brinquei e falei: Ó, nessa, nesse caso aí não cola. Não cola, é Então, verdade. façam, estrutura a redação de vocês, façam um rascunho de vocês, deixem o rascunho lá, vão fazer a prova. De repente, em algum, algum daqueles outros textos, a gente já falou sobre isso, vai ter alguma dica, tem alguma coisinha ali que vai fazer uma luz na cabeça de vocês acender e opa, eu posso usar isso aqui no meu texto, mas Sim. nada de copia e cola. Isso, que pode servir como argumento para, o Sim. Seu, para o seu texto, é isso aí. beleza? Então, você tem que estar argumentado, você tem que estar justamente pensando nisso, ok? Em defender seu ponto de vista. Como? Argumentando, demonstrando, exemplificando, usando fatos, usando dados que você já viu de outro, de outro lugar, de outro trecho, de algum lugar que você já leu, ok? Tem que trazer informações que vão comprovar a sua tese, que vão sustentar a sua tese dizendo que aquilo realmente é real, que aquilo realmente é verdade. É Beleza? Aí, pessoal. E agora, pessoal, competência número 4. Fala aí, Tiagão. Vamos lá. Demonstrar conhecimentos da, dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Coesão. Olha uma parte muito importante, é. que é justamente fazer a ligação das ideias. É. Pessoal, eu tava, falando, eu tava conversando com o Thiago aqui que a gente bate um papo antes, e aí como é que ele vai falar, como é que você fala isso para os seus alunos, como é que eu faço para os meus alunos, eu tava falando para ele o seguinte, eu já costumo comentar com os meus alunos que essa parte eu considero como se fosse uma engrenagem, vocês já viram como é que funciona as, as engrenagens de um relógio, por exemplo, é, ou de um carro, de um motor, sei lá, o que quer é que seja, uma máquina, a engrenagem dela ela faz isso aqui, né, ela vai rodando e vai fazendo isso aqui, né, e vai girando, Gira de novo e vai fazendo isso aqui. É assim que tem que ser a redação de vocês, tá bom? O, o primeiro parágrafo, ele tem que deixar um link para o segundo parágrafo. O segundo tem que deixar um link para o terceiro e assim, consequentemente. E esses links que eu, eu chamo de link, é chamado de conectivo, não é isso? Então, eu já costumo pregar também para os alunos, nada de ficar decorando o conectivo pessoal, nada de ficar decorando. Alguns professores impossíveis, você vê aí, o cara, ó, oh, esse conectivo aqui é legal para você colocar para começar a sua conclusão. Por que, Thiago, que eu não gosto de fazer isso? Eu particularmente não gosto. Porque quando você procura decorar um conectivo, ou dois, ou três, ah, eu vou começar o meu segundo parágrafo com tal conectivo. Ah, eu vou começar o meu terceiro parágrafo com tal conectivo. Cara... Se você fizer isso, você vai ter que elaborar um parágrafo todo em cima de um conectivo. Então é muito mais complicado. É muito mais fácil você escrever o que tiver na sua mente naquela hora ali e depois você... Agora eu vou procurar um conectivo que dê certo aqui. Não é que isso? Caixa. Que, que, que faça que, sentido isso, que Sim. faça sentido, que faça isso aqui, ó, que seja coerente, que seja coerente, que coerente. que tenha essa engrenagem, tá bom? Porque é muito, é muito mais difícil você decorar um, um conectivo e depois você ter que montar um parágrafo todinho só por causa desse cara aqui, ó, só por causa dele. É. Então, monte o parágrafo primeiro, estruture, opa, agora o que, é que eu vou fazer para é. ligar com o parágrafo anterior? É, eu tô, quero fazer uma ideia de adição com o anterior, quero fazer uma ideia de contradição com o anterior, isso, isso. quero fazer uma ideia de conclusão com o anterior, de explicação, enfim, depende de qual é a sua ideia, de qual sua é você ideia. usa o conectivo justo, adequado ali. É, é muito importante, as pessoas acabam perguntando, eu sou obrigado a usar conectivos na minha redação? Não, não sou obrigado a usar conectivos na minha redação, mas isso me ajuda muito, ok? Me ajuda muito a estruturar o... o, o corretor do Enem, corretor das redações, quando eles começam a, a ler seu texto e percebem que você conseguiu fazer essa ligação, fazer essa, esses, esses links com os conectivos, isso vai te ajudando e vai uhum. te dando pontuação, boas pontuações na competência 4, que é justamente isso. E é, eu tenho que ficar muito atento a, a essas situações. É, é muito comum também algumas pessoas usarem, né, aprenderem alguns conectivos e daí vai fazer dois... dois parágrafos usando coletivos com as mesmas ideias. Então, por exemplo, portanto é necessário que o governo tome tais medidas. Dessa forma, é, a população será beneficiada. Então, olha só, se eu começar um, um, um, um, parágrafo, um parágrafo com um portanto, depois começar um outro com dessa forma, eu estou com duas conclusões. E um tessertativo só tem uma. Então eu não posso tipo, usar, né, olha só, eu, eu decorei o portanto dessa forma percebe que daí os dois estão dando a ideia de conclusão e aí não vão combinar. Vai faltar tá. ali uma outra informação. Então, é, é importante que você entenda que os conectivos servem para isso, mas eu tenho que tomar cuidado também com o uso deles. Saber utilizar com a ideia que eu quero demonstrar no meu texto. Isso okay? aí. Pode então, Não, é, é... Outra coisa também, pessoal. Todos os parágrafos, todos, todos eles, tá? Introdução, é. desenvolvimento e conclusão. Todos eles possuem... Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Entendam isso, entendam isso. Por que, pessoal? Porque se eu terminei esse meu parágrafo aqui, eu tive uma conclusão desse meu parágrafo, fazendo um link com esse aqui. Esse cara aqui tem que ter uma introdução. E aí eu vou introduzir esse parágrafo, vou desenvolvê-lo e vou terminá-lo fazendo um link para esse. Este cara aqui é da mesma forma. Eu vou fazer a introdução dele, vou desenvolvê-lo e vou fazer uma conclusão com uma ponte, com um link, com um conectivo para esse cara aqui, para a minha conclusão. É assim uma, uma redação bem estruturada, tá bom? Beleza? Vamos então para a nossa última e mais temida competência, que é a competência 5. Quinta. Vamos lá. A competência 5 é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Eu falo que ela é temida porque muita gente tem dificuldade no momento de elaborar uma proposta de intervenção. Primeira coisa que temos que entender, o ENEM não quer uma resolução para esse problema. Ele não <risos> quer que você, tá, caro aluninho, amiguinho aí que está nos assistindo, ele não quer que você resolva o problema apresentado né, o ENEM, né, como proposta de redação. Ele não quer que você resolva isso. Ele quer uma proposta de intervenção para aquele problema, algo que poderia ser feito. Vai ser colocado em prática isso? Só Deus sabe. Talvez <risos> nem Deus saiba, né? <risos> Como ele sabe a cabeça dos, dos governantes, e, é, enfim, deixar de lado essa, essa parte. Mas não, não dá, eles não, né, não têm essa informação, beleza? É, e ela é temida por quê? Muita gente tem dificuldade. primeira coisa que nós temos que entender, que temos que responder algumas perguntinhas para achar uma proposta de interessante. Primeira pergunta, ah, proposta de intervenção tem que estar no, na, no parágrafo de conclusão? Não necessariamente, ele pode estar no decorrer do texto. É mais difícil, é mais difícil. Todos os professores, todo mundo, orienta que você coloque no parágrafo de conclusão, porque facilita a sua vida na hora de elaborar o seu texto, ok? Mas não, não é obrigatório que esteja no, no decorrer do, do texto. Ah, proposta de intervenção, posso dizer que a pena de morte é uma solução? Olha que interessante, né? criou-se uma polêmica no ano da presença da, da, da violência, da violência com, contra a mulher. Muitos candidatos, muitos estudantes colocaram como uma proposta de atenção a pena de morte. E aí é, essas pessoas zeraram, né? Feri, feriu direitos humanos. Mas depois, voltou, é, as redações voltaram a ser corrigidas porque foi feita uma nova análise. As pessoas estavam falando sobre uma pena. E quando se pensa em pena, pensou num num processo judicial, pensou no julgamento, sim. pensou ali nas apresentações das provas contrárias, favoráveis, e aí sim, né numa, depois do julgamento, uma pena. Né? É claro que, né, pensando na Constituição, a pena de morte é inviável, mas, enfim, foi aceitável depois, porque as pessoas propunham como uma solução, né, uma intervenção, a pena de morte, ok? Mas olha só que interessante, se fosse justamente um linchamento, ah. se fosse... É, alguma coisa que venha ferir realmente o Direito Humano, aí essa vai ser ah, um animada. exemplo, ah, você vai colocar na su... um exemplo que ele está falando aqui sobre a, a violência contra as mulheres, né? Então aí você cita um exemplo lá, você está defendendo os seus argumentos, defendendo a sua ideia e aí no final você fala, ah, então eu, é, eu, você não pode usar eu, né? Mas você defende que a pena para esse tipo de caso seria você amarrar o, o, o criminoso lá. Amarrar ele num poste em praça pública e dar chibatada no cara. Vai ferir direitos humanos. E você vai ser penalizado por isso na sua redação. Tá bom pessoal? Então é o seu ponto de vista. É, ah, eu, eu defendo a pena de morte, eu sou a favor, eu sou a favor que batam no criminoso, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Pessoal, na redação, quando você for colocar isso no papel, isso vai ferir direitos humanos, que é justamente o quinto. O quinto é justamente isso, tá? São duas coisinhas basicamente que pede no quinto. É você dar uma solução para o problema, dar uma solução, não uma necessariamente... É, uma intervenção. Não necessariamente aquilo ali vai ser feito. Não quer dizer que você, ah, vou escrever aqui, alguém vai me ouvir e vai tornar isso como lei. Não necessariamente e não ferir os direitos humanos. Basicamente é isso, tá? Mas é assim, pra... todo mundo quer apresentar a proposta e quer ter uma pontuação boa. O que é necessário para essa pontuação boa? Você tem que apresentar, então, o que vai ser feito. A sua proposta é o quê? Então, pensar em responder essa pergunta. O que vai ser feito para resolver esse problema? Depois, você tem que pensar em dois agentes. O que, é que tem ser esses agentes? Quem é que vai fazer isso? Ok? Nós podemos colocar os diversos ministérios. Aí eu sugiro que você dê uma pesquisada nos ministérios que existem no Brasil para facilitar a sua vida. Quando você coloca o governo, fica muito vago. É. Né? Uhum. Fica muito vago. Então, se você quem Chegue é o governo restringir <risos> né para um dos ministérios responsável uhum. por aquilo te ajuda muito assim, né? então você pode colocar como um agente o ministério você pode colocar a população você pode colocar a escola você pode colocar a família todos eles são agentes Sim. ok então vamos pensar num exemplo muita gente consegue, escreve né produz a sua proposta de versão da seguinte maneira o governo deveria é, apresentar é, Aí, o governo deveria mobilizar as escolas para que os, os, é, os professores, a equipe escolar, é, desenvolva entre os alunos e tal. Então, olha só, o governo deveria mobilizar. A população né, é, deveria cobrar dos governantes. Então, olha só, você apresentou aqui dois agentes: o uhum. governo mobilizando, a população cobrando. Perfeito. Colocou ah. o que deve ser feito e, e quem, quem fez. Isso, é. Respondeu duas já te ajuda numa situação ali de aumentar a pontuação na competência assim Para melhorar ainda, se você conseguir colocar como isso vai ser feito e como vai atingir né, a, a população que, que acaba sofrendo com aquele problema, nossa, só sua possibilidade de tirar 200 nessa competência vai ser muito grande. Então lembrando, você tem que colocar dois agentes, o que eles vão fazer, como eles vão fazer, e ainda se conseguir colocar um onde ali, a maneira que vai ser feito aquilo E como aquilo vai influenciar a vida da, Dos que estão envolvidos naquilo Vai te ajudar muito Certo? Então é muito importante ficar atentos a isso é, Lembrando que são, Tem que colocar pelo menos dois Agentes Esses agentes podem ser órgãos do governo uhum. Toda vez que for usar órgãos do governo Lembrar das letras maiúsculas para não descontar ponto lá na competência 1 um. uhum. okay. Lembrar que Eles devem fazer algo É o que eles vão fazer como eles vão fazer isso e de que maneira isso ajudaria a, a solucionar o problema. É, não coloquem pessoal de novo, tá? É, a gente falou isso na aula passada. Até o, foi uma situação que o, o Tiago falou do digo. Quando você escreveu alguma palavra errada, não coloque digo, porque o texto não está em primeira pessoa. Então, quando você for concluir a sua redação, não conclua em primeira pessoa, tá? Nada de, de colocar eu acho que a pena de morte é a melhor solução. Eu vejo dessa forma. Eu penso que o Ministério tal é que é incumbido de fazer tal coisa. Não façam isso, não deem a sua opinião, não digam eu fiz, eu acho, eu eu sou a favor de tal coisa, né? Esqueçam isso, tá bom? Bom galera, acho que deu para entender, né? Deu um para entender, pouco... <risos> certo? É, vamos falar um pouquinho sobre então o que pode dizer a sua redação. Então tem que ficar atento a isso, que é a fuga total ao tema. Tem que ficar muito atento a isso. Lembrando que eles sempre vão apresentar ali três ou quatro itens, você deve abordar os três quatro itens que, devem, a, que vão aparecer Isso. como a, a frase da, do tema da sua redação. Não, então não pode fugir disso. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, então vai ser um texto dissertativo que você expõe o seu ponto de vista e defende o seu ponto de vista com argumento com fatos, com dados, com exemplos. Nada de escrever poema, tá? é, Textos a partir de oito linhas, é né? Mas você como bom aluno você vê bem mais que isso, né? Então, com oito linhas você não consegue fazer nada, não, okay? não, é, não é possível que com esse tanto de bizu aqui você faça menos de, de oito linhas. Nada de desenho, nada é, de forma geométrica, forma geométrica, nada, nada de xingamento, nada é. de impropérios, ok? Essas coisas então são Proibidas na, na redação, vão zerar a sua redação, tá bom? É, Disse respeito aos direitos humanos, isso, então, pessoal, tem que pensar muito nisso. É, independente se você concorda ou não, tá? Independente, se você. Ah, sou a favor da pena de morte, não quero nem saber, sou a favor da pena de morte. Você vai colocar isso aí lá. A favor da pena de morte, sim, é. De uma forma mais. Deixa claro que é uma pena. Isso. Okay. Isso. É, se for pela a justiça, coisa... uh, a justiça isso. que colocou a pena lá pra ele. Então, subtente se que já é lei, que já existe, alguma coisa por trás. Nada de pena de morte, que eu tô dizendo assim, amarrar o cara num poste lá e bater no cara até o cara morrer. É. É, é justiçamento, né? É o chamar de justiçamento, que é a justiça com, a, com as próprias mãos. Nada de justiçamento. Porque isso aí vai de encontro aos direitos humanos, tá bom, pessoal? É. É isso, né? E também não pode assinar. Pode esquecer que não isso, pode, assinar, isso. não pode se identificar, na não verdade. Pode se identificar. Ok? Então qualquer forma de identificação do seu texto vai zerar seu texto. Nada beleza? de recadinho pro professor. Nada de pro professor. <risos> professor, é. corrija com carinho. Isso, essas coisas podem zerar sua redação, beleza? E não é isso que você quer. Ok? É... Bom, galera, acho que é.. é isso Nossa aí. aula termina aqui. É, ao longo da semana, pessoal, é... em virtude da prova do Enem, já está bem próximo gente já bater na porta de vocês aí ao longo dessa semana a gente vai dar mais dicas a gente vai fazer uma live na quinta-feira é que a uma uma partir das 20 horas tá lá no canal lá não aqui no nosso canal né a gente vai divulgar também pelo Facebook mas fiquem espertos tá bom quinta-feira às 20 horas a gente vai fazer uma live a gente vai colocar também são sete assuntos que mais caem no isso então, mas foram cobrados nos últimos anos aí isso okay? aí é, é importante lembrar que esse horário 20 horas horário é, brasileiro de verão, Brasil de verão, tá bom? Então sim. estamos em São Paulo aqui, Sorocaba. Então aqui tem o horário de verão. Você que está no norte do país que não tem, então presta atenção nisso aí, tá bom? E também é, o professor Wagner Santos também vai vai falar um pouquinho sobre alguma, alguma forma de você combater a ansiedade, o nervosismo antes de fazer o Enem ou qualquer um vestibular que você venha prestar, tá bom? Ele já vai falar um pouquinho já da parte mental para vocês ajudar vocês também a gente aqui tá para facilitar o caminho é, né, né Thiago, para que vocês tenham êxito na, na prova do Enem então o professor Wagner Santos também vai falar um pouquinho mais da parte mental né um auxílio importantíssimo para a parte mental para vocês estarem bem preparados mentalmente para fazer a prova beleza então fique atento não se esqueça de ativar o sininho aí para receber as notificações dos canais ok <risos> se inscreva Compartilhe com Compartilhe. seus amigos. Divulga aí para o pro pessoal, para os amigos, para a galera. Deixa o seu joinha, é muito importante para nós, para que a gente possa continuar aí, é aí. sentindo motivação. É isso aí, né? é isso aí. É. A gente precisa saber que o pessoal está gostando, né, Vitor? Então, não adianta nada a gente fazer aqui e ninguém assistir, ninguém curtir. É. Então, é. deixa o seu comentário também, se for possível, ok? Pode xingar, tá bom? Se você não gostou, xinga também. Mas, se for possível, inbox, melhor, tá bom? <risos> Brincadeira, pessoal. Mas é isso aí. Se você curtiu, né? mais uma vez, compartilha com os colegas, chama o pessoal aí pra, pra assistir as aulas também e deixa o seu recado aí que a gente vai mandar... É só a galera me cobrou falando que eu não mandei recado pro, pro pessoal. Foi mesmo? Foi, foi mandou o nome. Aí, pô, mas o pessoal, os amigos do vídeo estão mandando é. recado pra eles, os meus ninguém manda escrito só tá mandando... O pessoal só fala assim, pô, você não falou de mim, professor não falou, pô, mas você também não, não participou da minha aula, pois você é. não fez comentário é, nenhum. Mas eu assistia todas as aulas, ó. Obrigado, mas deixa um recadinho. Deixa lá. um recado aí, professor. Gostei muito aí, ó, professor. É, tira uma dúvida, eu não entendi sobre tal parte da aula aí que você falou. Aí a gente vai, pô. Isso é, ó, isso aqui tá participando. É o aluno que tá participando da aula, então, pô. Obrigado aí, você, aluno que tá participando da aula. A gente tem que saber quem é você. É isso aí. Hoje eu tô no tom de três. Eu quero mandar um abraço pro Cezinha, ok? Cezinha que deu algumas dicas do que melhorar, do que fazer diferente, né? Quero dar um abraço também para o Paulo, o Paulo também, que assiste todas as aulas. O Paulo, ele, ele, ele foi dando umas dicas assim em relação a, a perfil, né? Já foi dando uma coisa mais de, de imagem e então, tal, ah. que chama mais atenção, uma questão de, de linguagem corporal. Valeu, Paulo, pelas dicas. E um abraço para o meu aluno, Gabriel Kimmen, que pediu né, os temas mais cobrados e aí vai sair a live. Então, Gabriel, espero que você esteja lá no dia e possa perguntar durante as, a, a, a apresentação da live, beleza? Forte abraço, então, pessoal. Valeu. Um abraço e até a próxima. 好